Homem nascer sendo velho. Oh, mm -hmm. Eu estava aceitando o testemunho de Cristo, eu estava aceitando o que Jesus estava fazendo, porque Nice que não poderá vir É carne, mas que nasceu do I'm mm -hmm. são da vida a palavra não faz morada não consumo não foi agradável, Tava falando nada de prosperidade financeira quando ele disse assim: Bate, bate, a porta se abrirá, busque e encontrará. Pedi, pedir, dá-se a usar. E quando você vai lendo o texto lá embaixo, Jesus disse assim. se para começar a nascer de novo, para começar a estudar esse livro. See E nos ajuda muito, se eu não tem ideia, como ajuda bastante. Amém? Faça essa obra evangelista, aí, em nome de Jesus. No mais eu peço que a graça e a paz, que seja todo e qualquer tipo de entendimento,